Ok? Agora, vejam isto. A disposição deste lugar é muito incomum. Isto é a Catedral. Mas o cemitério fica do outro lado. O Rafe anda a concentrar-se no sítio errado. Exato. Pessoal, vamos à Escócia. Ok, ok. Esperem, esperem. Vocês têm noção que o Rafe sabe que vão ao caminho? Sim, tratamos disso quando lá chegarmos. O que aquele psicopata quer é que vocês apareçam por lá. Além do mais, tem a Edine e um exército inteiro para o apoiar. É verdade, mas ele não tem isto. O maior tesouro pirata de todos os tempos. Está ao nosso alcance. Pensava que isto era para salvar o Sam. E é. Mas vá lá, queremos os dois, ok? Precisamos do tesouro para salvarmos o Sam. Como é que a Helena concordou com isto? porra, rapaz. Oh, não é assim tão simples. É. Depois de tudo o que já passaram juntos. Ela não iria entender isto. Não lhe estás a dar o devido valor. Ah, não posso correr esse risco. Ethan, hey, ele tem razão. As coisas mudaram. Ah. O Rafe está envolvido e... Eu, eu posso tratar disto sozinho, a sério. Lindo. Bem, obrigado pelo contributo. Dos dois. Com licença. Olá. Sou eu, sim. Queres dizer alguma coisa, meu caro? Olha, eu... Uh, eu percebo que não foi fácil. Tantos anos na prisão. E lamento aquilo que te aconteceu. Hum. Mas a culpa não é dele. Eu nunca disse que era dele. Demorou muito tempo para ele sair deste negócio. Ouviu oh, a ponta de alguma arma? Ele escolheu isto, ok? Ele está destinado a esta vida. Acreditas mesmo nisso? Porquê é que vieste, Vítor? Porque alguém tem que estar cá a tomar conta dele. Não, vejo dentro de umas semanas. Sim, eu tenho. Ok. Também te amo. Tchau. Eu expliquei-lhe que o trabalho vai demorar um pouco mais do que o previsto, o que é verdade, não é? Então, o que é que diz? Fala, o também ainda precisa de nós. Bem, constou-me que o tempo é particularmente bom na Escócia nesta altura do ano. Bem, o Rafe veio mesmo com a força toda. Estão concentrados na catedral isso é bom. Porque assim, vamos ter o cemitério todo só para nós Sally. Olha, nós vamos avançar Ok, rapaz. Boa caçada! Certeza que não queres vir? Eu não? A não ser que arranjes um elevador, eu fico por aqui <risos> Ok, já nos vemos Ei, hey, Nate Diz? Vê se... Ah, vê se voltas com algo valioso, ok? O é esse? Bem. Vamos lá prestar homenagem ao Capitão Avery. Uma catedral escocesa. Um lugar estranho para enterrar um tesouro, não? Nem por isso. Na altura em que o Avery rumou para cá, o lugar já estava abandonado. Sim, pois é. Juntando a recompensa pela sua captura, isto seria um bom escondrijo. Então. Uh... O que é que aconteceu entre ti e o Rave? Não o aguentava mais. Eu tenho a certeza que ele estava farto de mim. Eu ainda estava a lidar com a tua morte e com a frustração dele por não encontrar o tesouro. Bem, certeza que ele estava pronto para me matar quando eu o basei. <risos> Imagino o que ele gostaria de te fazer agora. Pois, é melhor não. Sam, ouve. Ele é implacável. Ainda mais implacável do que quando trabalhámos juntos. Eu ouvi histórias. Acredita, eu também. Por isso é que não me sinto nada mal por fazer isto. É uma grande queda. Ya, yeah. precisamos de encontrar outra forma de descer. Devo aguentar. Ah. a ideia. Mas o que é isto tudo? Equipamento de escavação Shoreline. Que olha. Não estávamos só ao pé da Catedral? Ah, Baixo! Ficava de... ah, ah. com eles! Não consegue ganhar! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ok, já está. Quiserem conhecer também Shoreline. Parece que estavam à nossa espera. E parece que não a explorar longe da catedral. O que significa que temos de ir para o cemitério e ir depressa? Exato. O que é que vocês não procuraram fora da catedral? Até procurámos um pouco. Mas este sítio é tão grande que, sem saber onde procurar, era dar um tiro no escuro como rebentar cenas no escuro? Então achas que vamos encontrar uma sepultura que diz Aqui jaz Henry Avery, filho extremoso e pirata infame? Pois, duvido. Acho que ele não se daria ao trabalho de ocultar os seus passos para depois pôr um nome numa pedra. Uh! Tinham várias residências, sendo que a principal era o cemitério, claro ah, localização, localização <risos> Mais equipamento da shoreline Ao menos não há tipos da shoreline Quanto é que apostas que... Pois, dinamite é, tem cuidado com isso, é? Uh, Experimentou usar dinamite na porta. Consegui abrir a porta. Isso foi... barulhento. Espero que eles não tenham ouvido. Bem, talvez passe despercebido no meio das outras explosões. Olha, há uma passagem pelo telhado. Mas nem com a tua ajuda chego lá. Uh. Embora procurar uma coisa para subir? Sim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 por aqui Ei, hey, podemos usar isto para sair do edifício. Ponto. E nosso rapaz. Armas preparadas. Ah, oh, meu Deus. Está aqui alguém. Morreu. Oh, vão, oh, vão, oh. vão. Oh no! Ok, bom trabalho. Podia ter animal. Ah. mal. Yeah. Vamos embora daqui antes que alguém venha saber deles. Vá, vamos. <coughs> ok, e agora?